Sejam bem-vindos a mais um Power Play E hoje nós vamos jogar um jogo da Telltale Games Chamado Poker Night 2 Que eu vou dar o um play agora É... Ele é um jogo, obviamente, de poker E a grande diferença dele é que ele é jogado num lugar chamado The Inventory e os participantes desse jogo são, par são personagens de outros jogos já conhecidos, né? E por isso até mesmo os personagens já têm uma personalidade construída. Então acaba sendo muito interessante você jogar contra esses personagens que às vezes você já conhece. Aqui a gente está saindo do nosso carro para chegar até a ao local do nosso torneio, né, o The Inventory, o Inventário, como é conhecido. Ele tem esse nome, e não é por essa porta que eles viram pra frente, ele tem esse nome porque ele dá itens para outros jogos, no caso o Team Fortress, o Borderlands, né, eles dão alguns itens, não são grandes coisas, mas já é alguma coisa que você pode ganhar com com esse jogo. É o cara entregando pizza cara quadrado ali, eitia Será que é de outro jogo? Não sei Esse é o Brock, o primeiro dos competidores que a gente conhece Ele é do jogo Ventura Bros, né, oh, Ventura hey, Bruce. É Bros Bruce. Muito prazer, Samson E aqui nós temos mais uma porta estranha ah, Mr. o I'd lost track of you for a moment. And you've the Sim, o trecho de você por um momento. Player. Sim, o o jogo não Player. Sim, o nosso nome durante todo o jogo não tem como alterar é Player. Sim, não Sim, o nosso Sim, sim, a gente para né, Venture Industries. é o que você disse a A gente sabe né, que, o, que o jogo ele tem algumas limitações. Né? Dá para ter milhares de combinações de diálogos. Mas isso acaba sendo até uma qualidade do jogo. Que ajuda a definir a personalidade de cada, de cada um. Hey Reggie, chairs são a partir do, como eu estava dizendo, a partir do momento que você começa a notar que sempre que alguém, né, um personagem, tem uma mão ruim, ele coça a orelha ou faz algum determinado movimento, você já consegue saber se ele tem uma mão boa ou não. Esses são o Max do jogo Sanimax. Max. Olá, futuros perdidos! eu Mas, sério, eu Boardwalk Steve e eu temos Spyglass. Uh, I suppose we should. E agora o último membro da nossa mesa chegando. Sempre tem que ser alguém que chega assim, de qualquer jeito. O Ash Williams do jogo, se não me engano, vai falar agora. Eu esqueci Vamos ver. Deal me. Arm of Darkness Eu nunca joguei esse jogo Mas parece interessante Os diálogos do Ah, antes de falar disso Esses três objetivos que estão aparecendo aqui embaixo Não deu nem pra mim ler direito São os que eu preciso fazer Pra conseguir desabilitar a recompensa de torneio a partir, ah, Desabilitar não, habilitar A partir do momento que eu habilito a recompensa do torneio Eu consigo é, às vezes competir pra ganhar um item deles 100 é é Você. Não. não é. Bem, eu vou mostrar aqui para você como é que foram aqueles três objetivos que não deu para ver direito, clicando aqui no botão direito Aqui aí. O primeiro é deploy a table, lock for the arm of darkness set. Tem que ganhar um item do da mesa, acho que é do arm of darkness. Tem que colocar. Hum, vou, vou ver isso aqui depois. Win a showdown, ou if é flush or better, ou seja, tem que ganhar uma mão tendo um flush ou alguma coisa melhor. E a última opção aqui do lado, comprar três drinks para três jogadores em, em um torneio, né? Falei errado, acho que é três drinks para três jogadores diferentes. Mas eu venho aqui na esquerda e eu posso, pagando cinco tokens, dar um drink para cada um. E qual que é a vantagem disso? A partir do momento que os jogadores ah, começam a ficar um bêbados, com um stick, né? Começam a ficar embriagados, isso, eles começam a entregar mais facilmente. Às vezes eles falam, ah, essa mão é muito ruim, ou alguma coisa do tipo, que ajuda a gente a, a ver se eles estão ou não blefando. Aqui já desbloqueei o primeiro para conseguir ir atrás de um, de um item deles. E vamos lá então ver minha mão, 4 e 5. É, vamos ver, vamos ver... Um, será que eu aposto? Vou, vou, vou ver o flop Uma coisa que eu aprendi jogando poker É não importa a mão que você esteja Se, se você tiver que pagar Só a blind pra ver O flop pague Você vai, às vezes, se surpreender Encontrar uma mão muito boa Que não foi o meu caso aqui. Poderia ter uma sequência Se vier um dois, mas acho meio difícil é, Dando check Check também. All in. Vamos oh. ver se eles fogem, se eu consigo ganhar pelo menos 4 mil aqui para já ter umas flechas sobressalentes. Acho que eu me ferrei. Como eu estava falando antes, antes é, cada jogador tem um limite de, de ações, né? tipo, vai chegar um momento que você já vai ter visto todas as ações dos jogadores. Mas, os diálogos são muito interessantes, a maioria das mesas são construídas com diálogos únicos, então, por mais que às vezes tenham situações assim que eles falem sobre o jogo, em vários outros momentos eles estão falando sobre outras coisas. Vamos ver aqui, o que ele tem? Asinorga. 9 me enterrei agora. Já tem um par de as. Acho que é difícil. Nada que vier. É só se vier um 2. Agora ele tem dois pais. Se vier um 12, eu ainda tenho chance. Um 2, 2, 2, 2, 2, 2. É, pra começar bem. Já perdi a primeira mão. Mas foi de propósito. Não tava jogando sério, é mas é que eu queria mostrar uma coisa pra vocês que acontece logo depois que a gente foi zoado pela graça. Na verdade, é um dia de verdade, né? Não tinha pra ver isso. Mas sempre que você sai por primeiro, eles fazem uma piada, alguma coisa de zoando. É, eu posso clicar em assistir o resto, né? Watch the Rest. Que eu posso ver daí. Todas as cartas das mãos de cada um. E de certa forma isso ajuda no que a gente estava falando sobre a gente conseguir desenvolver nossas habilidades como jogador de poker. Porque daí a gente vai conseguir ver, por exemplo, ó. O Claptrap ele tem um rei e um 5. Será que ele vai apostar? Será que ele vai correr? No caso, correu. Eu talvez gostaria de pagar pra ver o flop. Vai que vem um rei, um rei e um 5, uma dupla, né? Duas duplas. Seria bem interessante. O Sam pagou, o Brock tá aumentando, e, ó. O Brock aumentou com 10 e 4. E ah, o Sam tá correndo com não. o Raze 2. É claro que o, o Brock, ele Vocês tem dobro de fichas isso. de todo mundo, que eu dei um bust nele. E assim, você pode assistir até o final da partida. Por aí, conhecendo mais os jogadores. Isso é muito bom. Mas eu vou dar uma pausada aqui. Vou começar outro torneio, porque também, né, ficar só vendo os outros jogar, não tem graça nenhuma. Já não tem graça, muita graça ver só eu jogar, então... Vamos... Lá. Eu vou aproveitar aqui também para colocar a mesa do Borgland, vocês vão ver que muda completamente as fichas, os decks, os, o cenário, né? Que você vai desbloqueando a parte dos tokens que você ganha a partir de cada partida que você realiza. E aqui estamos começando mais um torneio. Vamos lá, as e quatro. É uma mão interessante. Mesmo naipe. Bem... Vou dar win, Eu gosto da win na primeira mão, porque uma coisa que eu já percebi nesse jogo é que eles tendem a fugir e normalmente quando eles vão, eles não têm carta muito boa. Vamos ver se eu tô certo agora. É. Mas vai correr, né? Acho que estava bluffando, mas correu. Vamos ver. O Brock foi ao win, não sei o que que ele tem, mas quem sabe eu não consigo tirar a sorte grande. Né? É. Falou que é só um jogo, não vai. Vamos lá. Hum, Nazio Alete. Acho que eu me ferrei de novo, hein, gente? Torcer pra vir, sei lá, uma sequência? 2, 3 e 5. Ou. 2, falta 3. Ah, não. 2 e 7, olha. 2 um. e 7 espadas. Pode ser um flush, hein? Flush, flush, flush. 4. Um par. É, um par, par. Tamo levando, com um par. Só não vinha um asa É, se vinha um asa a gente ganha também Rei hey. oh. Rei de espada Nossa, não esperava isso Ganhamos Uma boa Sorte, sei lá como de onde que vem essa sorte? eu tô gravando Não tenho sorte Brock Samson has been eliminated Brock Brock Do you require assistance? Eu. Fine Lá foi ele tomar o seu drink, enquanto eu tenho duas damas, hum, interessante isso, vamos... Acho que, eu acho que seria interessante a gente dar um all-in, hein. Um par de damas é difícil de se vencer, eu acho que eles não vão ter nada agora. Estão apostando pouco, é, não apostaram nada, só estão pagando as blinds. All-in. Foz ah, realmente? Também. Ah, Fuzznuggets! Hmm, a Wendy e eu puderíamos reparar o último momento com esse lugar. Eu acho que eu vou ficar fora de novo. Foge também, sim. foge. E clap-tap, vem clap-tap, clap-tap. Clap. Ah, já tinha fugido. 6 e 2, será que eu arrisco com um outro flush? Bom, acho que eu vou ver pelo menos o flop, hein. Né? será? Eu tava falando agora de sempre de um ver o flop, acho que é interessante Atlético. ver o flop. Ah, é, 800, dá pra ir, ir. Quando eles apostam eu muito, assim, logo antes de ver o flop com carta boa, eu não vou. Tá é, que tá eu não vou. Tá é, acho que agora tá falando, não vem flop ainda, mas vamos dar o check vamos ver qual é a reação deles. Não se desculpe, eu já tenho mais de suficiente de sangue inocente nas minhas mãos. Mas eu não sou inocente, e eu não tenho nada hum, Parte 6, né? É, vamos ver. Vocês não nada até agora, não sei se eles têm alguma não. coisa. Ok, Cleptrap, mantenha-se Não é um Dois pares, nossa, o um que será que ele tem? Um hum, será que ele tem um Flush? Tem três ouros ali? Ele tem ouros... Ele tem dois ouros, meu deus! Perdi! 10% de chance não tem... O que que pode vir? 6 um pra vir? Se tiver um 6 eu tenho um furral hoje. Não não foi dessa é. vez que O que eu perdi um ganhei O, o, tem o, tem o que eu que eu ganhei eu perdi agora Sam has é, pelo menos a gente já eliminou Sam o CapTap tap o a, a gente pode tentar o recuperar o dinheiro agora porque a gente ainda tem o nosso dinheiro inicial de certa forma hey I won Need. the robot from Pandora is out of chips beaten by humans man robots Vamos lá próxima mão Vamos lá, ouin de novo que eu quero acabar isso aqui. Vamos lá. Dia, Oi, Será que você vem, Ash? Vamos lá, ouin, ouin, ouin. Ah, what the hell? <risos> Guess I'll call. Boysh. Oh, Sam. Think of all the hamdingers we could buy with that. Olha ouve também o Max. Uh, ouve, ouve, ouve. Ah, fugiu, Não. arregou. As três. Hum, meio termo. Nós temos chance. Vamos lá. 10, 4 Reis, boa, Reis! Pô, sem palavrão aqui, cara. Eu tento me controlar, senão ele tem que se controlar, cara. Vamos lá. 6, pô, dois pares. Agora. Nem que venha um par de aço pra ele, não tem como. Aí. Opa. Agora mais um all-in, vou dar um all cara. quero nem saber, quero acabar logo essa hand. partida, já tá muito longo esse vídeo E, e... olha lá quem tá lá, lá atrás, be... Steve hey -oh. Hey -oh. Uh -oh. <risos> Cara, demais isso daí, eu adoro, cada, cada um tem um jeito diferente, isso aí é muito legal, essa foi... Foi a maneira um pouco diferente que tem do cenário do Borderlands de eliminar as pessoas. Cada cenário tem uma eliminação diferente. Eu sempre me divirto quando aparece uma coisa diferente. Eu tenho um acabar logo o jogo. Quem sabe eu não consigo um Flash vencer aqui. Se bem que se eu perder essa mão, o jogo não acaba, né? Porque eu ainda vou ter Flixes. Que o um meu. Fortunately for you, my partner Vamos ver. Dama e seis. Estou no meio termo de novo. Pode ser possível ou não. Ó, chance de um Flush, hein? Um. Rei e Dama, espadas. Um dele. Três. Bem, que acho que ele tem um par, né? Um par de seis. Um par de 6 hum. um e um par de dama, verdade. Hein? Nossa, eu nem me toquei. Hard, ele tem dois pares e eu tenho um flush. Flutter, não, é um flush não, eu tenho. Oh, ah, Uai, um um... ah, um por que que... Era é um Mas flush. É um flush. Tá Ou não, eu tô vendo errado. Tô vendo não errado. tô vendo errado. As e Reis. Agora acabou. Se eu não ganhar. Se bem que se eu ganhar, tem outra rodada porque. Ele vai ficar com um pouco de dinheiro. Mas. Vamos lá, vamos acabar logo com isso aqui. A menos que venha um 6, eu acho que é impossível pra ele porque. As e Reis. É. Tamo, tamo ganhando por enquanto vamos lá não não venha seis não venha seis eu vejo aí tá de brincadeira né gente eu achei que pelo menos um gameplay eu ia conseguir ganhar um, alguma coisa aqui é. por causa de um 6. Sam a gente viu por que não se deve de ficar jogando e nem brincando More em jogos de azar, porque você nunca ganha, você nunca tem sorte. Pelo menos se você se chamar Felipe Bonome, você nunca ganha em jogos. Mas, Sam felizmente, acabou a, é a partida. Da Sam, da partida. Da Sam, da Sam ganhou. Nós, como ficamos em segundo lugar, vamos ganhar aqui alguns tokens, né, como eu mostrei lá para comprar do bebida no começo do vídeo. E também dá, eu vou mostrar aqui para vocês comprar aqui os decks né? os baralhos, dá para comprar modelos de fichas, modelos de mesa, aqui cada um tem um valor, eu já abri aqui alguns é isso aí, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem compartilhem, muito obrigado por assistirem e até a próxima